Olá pessoal, o meu nome é Silvia, eu sou aluna do curso Mago Doratória, um curso que é ministrado pelo nosso professor Giovanni de Souza, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho do curso para vocês. Então, eu sou aluna desde 2020, né, de cursos do nosso professor Giovanni, e em 2021 eu entrei no curso Mago oratória. O curso é extremamente completo, tá? Ele te ajuda, primeiro, a descobrir a sua identidade. Qual é o seu propósito, né? Qual é o seu dom. E também te ajuda muito no poder pessoal, né? Então, assim, se você tem medo de falar em público, eu super recomendo. Se você é uma pessoa tímida, é um curso perfeito. Se você não se encontrou ainda, se você tá aí desanimado. Então, assim, eu recomendo... Porque você aprende desde a se conectar com Deus, a dar valor às pequenas coisas e o seu lado profissional a focar, a ter fé, a ter confiança no seu trabalho. Então, deixo aqui o meu depoimento de quanto eu sou grata, de ter aprendido muito, eu continuo ainda fazendo o curso e eu super indico tem turmas abertas, então não fique parado, é, levanta, tenha mais confiança, acredite em você e faça o curso. Vai te ajudar muito, muito mesmo. Eu garanto que você não será a mesma pessoa depois que você fazer o curso. Um grande abraço e até lá!